Começa a fase de grupos da Libertadores. E o Flamengo busca o tricampeonato. Mas para isso, é preciso passar por todos os adversários. Vélez Sarsfield e Flamengo. Uma batalha de campeões no Grupo G. Nesta terça, 9h15 da noite, tem Copa Comembol Libertadores. Aqui no SBT.